Oi! Águas cinzas, construções em ferro e cimento e as águas da pia da cozinha da casinha. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Vamos acompanhar hoje. Eu acabei me envolvendo no serviço, no, no trabalho das coisas ali. Esqueci de, de gravar uns vídeos né, mostrando o passo a passo. Mas já está bem mais adiantado o, o trabalho todo ali no, no brejinho que eu estou fazendo. O antigo brejinho, tirei, tirei as lonas, o bidim, que tô vou reaproveitar. Já escavei a parte que eu queria escavar, ali do do novo brejinho, do segundo brejinho. Já está feito o corguinho, depois ele vai ser aprimorado. E ao mesmo tempo eu acabei fazendo um outro trabalho de destinação das águas da pia da cozinha. Vocês já viram em outros vídeos, ela passa por um sistema, que é um, também um, um, uma espécie de, de composteira, né? mas ela estava sendo despejada num balde, porque eu ainda estava pensando o que eu ia fazer. Pronto, resolvi fazer um sistema aéreo para a condução dessa água, que vai cair num, num, numa vasilha, em ferro-cimento também, por baixo da terra vai sair... Num, num filtro que depois vai chegar no laguinho, a gente vai ver isso tudo. E vamos acompanhar também o caminho inicial das águas nesse, nesse novo sistema. Vamos dar uma olhada. Legal, aprofundei um pouco mais o futuro brejinho. Já tirei as lonas e o bidim do brejinho antigo, que começava aqui e depois seguia para o laguinho. Então, refiz todo o processo. Estou pensando aqui várias ideias de como é que eu vou trabalhar essa área. Então, esse daqui vai ser um brajinho, provavelmente preenchido com pedras roladas de rio. Essa outra, eu vou fazer talvez um armazenamento da, da água, que ela vai sair de lá, vai cair aqui na, naquele... Naquele artefato que eu estou preparando de ferro, cimento vai cair aqui. Daqui vai descer por esse corguinho. Ali no canto vai entrar pelo meio das pedras e vai cair depois nesse espaço aqui. Aqui eu estou planejando colocar um ladrãozinho para ter água para levar para as hortas lá para baixo e desse lado ou eu faço um laguinho ou eu faço um, um local de estar, tá vendo que eu estou deixando ali como se fosse um banquinho para a gente sentar e ficar observando as coisas. Primeira florada da palmeira cariota, deixa eu tentar aproximar, vamos ver se dá para gente perceber aqui nesse pedacinho os frutos dela que que dá uns frutinho escuro arredondados e tem também um, um outro uma outra parte olha só cada um daqueles eu não sei como é que chama aquilo lança o os botões florais e os frutos. Daqui a pouco vai estar carregado de fruto aqui. Que é legal, vamos circular. Bastante nutriente aí pela propriedade. Isso tudo vai começar a cair, vai fazer uma sujeirada danada. Então de quando em quando eu venho, varro né? e levo lá para dentro. Olha só, lindíssima. Estou preparando uma bancada para essa água que vem aqui do, do sistema ela percorrer alguns caminhos. Ela vai chegar por aqui, vai fazer uma circunvolução, vai descer, sobe aqui para dentro, vai lá para baixo, entra na, naquele lugarzinho, vem para cá para um laguinho, Sai ali pelo outro lado, forma um outro laguinho, chega nesse vaso, vai sair aqui por dentro, tá escondido agora o caninho ali pelo cimento, vai descer, vem para esse, esse filtro, eu vou colocar umas pedras embaixo, depois areia, deixar para passarinho tomar banho, aqui vai seguir o ribeirãozinho que eu vou fazer ele dar umas voltas também. E aí daqui vai seguindo o sistema de, de tratamento. Eu quero que a molecadinha ali, ó, <risos> que eles possam tomar uns banhezinhos ali. Mas também possa vir para cá, né? Eu fico trabalhando ali. Então, Quero acompanhar esse processo todo também. Vamos acompanhar o novo sisteminha. É uma bancadinha em ferro e cimento que eu fiz. Abaixo do, do novo sistema de tratamento de água da cozinha. Olha só. <risos> ah, que legal, viu? Opa. Aqui eu vou precisar colocar um pouquinho mais de massa, porque senão a água não vai subir para cá. Ali está mais baixo. Olha a água chegando aqui no outro canto. Olha que legal, desceu lá, desceu aqui. Ah, legal, legal. Ah, e os passarinhos vão curtir a brincadeira aqui também, viu? Certeza que vão. Aqui tem uns laguinhos mais fundos e outros mais rasos. Olha que legal. Vou poder colocar umas plantinhas aqui. Está no um sistema de tratamento e ao mesmo tempo uma diversão, né? Uma pequena diversão. E uma alegria, espero para os passarinhos vamos ver um pouco mais aqui o nível da água subiu e ela já encontrou outros lugares para passar também aqui ela já está escorrendo naquele pedacinho e está quase ganhando espaço para descer por aqui também desse outro lado ela desce um pouquinho mas eu vou colocar uma camadinha aqui nesse pedaço para aumentar um pouquinho o nível e a água poder descer para aqui também. Aqui ela está formando uma corredeirinha, olha que legal. Nesse laguinho ela já está contida aqui em cima. Também se eu colocar uma camadinha fina aqui, ó, vai fazer... Elevar um pouquinho o nível desse lado, que vai elevar um pouquinho o nível desse lado também vai fazer a água passar para o outro. No laguinho maior e mais profundo, ali a água já encontrou o caminhozinho que eu deixei para ela passar lá no canto e começa a chegar no último laguinho. Vou poder plantar um, umas plantinhas aqui, que eu não sei quais ainda, mas... Elas vão chegar e vão me dizer o que que é. Olha ali, tem alguma coisa se mexendo ali. Mas está se mexendo por conta da do fluxo da água que está passando. Parece um peixinho. Uh, quanta coisa não vai dar para ficar observando aqui. Quanta descoberta. Bom, nós vamos acompanhar. Que depois que encher esse laguinho ela vai cair nesse vaso, e daqui ela vai começar a descer para o sistema que eu estou complementando. Pois então é isso, Se tiverem curtindo não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, que é importante fazer isso, o canal precisa crescer e levar informações para mais pessoas. O jeito de você fazer isso, o jeito de você contribuir para um mundo melhor, você né? quer salvar o planeta? Então começa na tua casa e aí dentro da tua casa, com o celular na mão, dá um, uma curtida, compartilha com os amigos, esparrama a boa nova. Na hora que você faz isso, entra em contato com a gente, deixa um recado. Na hora que você faz isso, o algoritmo do YouTube entende, ou do, dos, das outras plataformas, Entende que esse conteúdo é um conteúdo legal e aí, internamente, ele vai trabalhar para expandir isso e passar isso para mais pessoas. Então, se você quer ver transformação no mundo, começa por você agir, né? Dá um joinha, um like, um gostei e compartilha com os amigos. Legal? E se puder, vai fazer na tua casa e se fizer, conta pra gente e... A gente divulga na medida do possível. A gente já fizemos isso outras vezes. A gente faz um vídeo né, mostrando aquilo que você está fazendo aí para divulgar para mais pessoas também aquilo que você está fazendo. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.